Eu acho que o digital é fantástico, é um canal absurdo, de potencialidade infinita, mas todos nós sabemos isso, mas acho que as coisas continuam a partir da mesma base. O Instagram deixou de ser uma social, apenas uma, um canal de, social há muito tempo. Há muito tempo que é um catálogo profundo de venda. A mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos pôr a, um, a, um, a, um, a uma audiência, a um conjunto de mercado ao qual eu quero estar afeto. A rádio tem sabido adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem, aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos uh, interlocutores, acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar, para conseguir criar as condições uh, favoráveis para conseguirmos nos expor da maneira certa. Em Portugal, se tu fores nisto, não, não és marcado, é? porque nós somos tão pequeninos, que fica muito complicado tu achar não, porque eu, a minha cena é só para aquela malta. Pronto, e aquela malta são cinco. E isso não é mercado em lado nenhum. Não há nada na internet que seja grátis. Nada. Toda a gente anda a falar muito impressionada com o ex-prime-ministro, o primeiro-ministro da República Checa e com o, o do Bahrain, que comprou não sei o quê, porque entretanto aos Pandora Papers, mas ninguém parou para perceber que, que estiveram 600 jornalistas no mundo inteiro à procura e a esbravar e a conversar e a porem se em risco em muitas alturas. Para, para se exporem àquela informação. A transformação digital é profundamente cultural. Vamos lá perceber as organizações e porque é que elas estão atrasadas digitalmente. São atrasadas digitalmente porque não entendem sequer o que é que é digital.